Aqui pelo caminho, por volta de 2012, uh, também surgiu um, um desafio interessante. Uh, Convidaram-me da Edit para, para dar aulas uh, e, portanto, aí foi, foi um outro desafio que eu sempre, eu sempre tive um bocadinho um de, de poder fazer isso e de comunicar com, com muita gente e, e gosto muito de, de falar e tentar expor um bocadinho as minhas ideias, mas em frente, em frente a uma turma é sempre um desafio grande e que nos mete algum medo. Uh, mas pronto, eu lá fui, dar, dar o corpo às balas, como se diz, e, e correu muito bem, e, portanto eu dava um pequenino módulo de front-end num curso de UI e UX, um, portanto eram cerca de 16 horas de, de aulas, portanto tem aulas de 4 horas, portanto era pouco, era pouco tempo, mas correu muito bem, uh, passar aquele primeiro nervoso nervoso miudinho, ganhei-lhe ganhei o gosto e já lá vão quase 9 anos a dar a dar aulas na Edit. a dada altura fizeram também o desafio de, de construir um curso só de front-end e portanto também com mais com mais duas pessoas montámos um curso só de front-end e já o demos há, há muito tempo e, e tem sido, tem sido espetacular porque hoje em dia para aí 50% da minha equipa da Full Six foram meus alunos portanto também é um bom mercado para, para recrutar talento ah, pronto, e a evolução da Full Six continuou um bocadinho, um bocadinho por aqui fazer estes tipos de, de projetos ah, a dar altura e portanto mais recentemente Há volta de 3, 4 anos o grupo full Six, como devem saber, foi adquirido pelo grupo Avas. Um, e, portanto, houve, houve algumas alterações que fizemos também internamente, porque tínhamos duas equipas de desenvolvimento separadas, portanto, tínhamos uma equipa na full Six e uma equipa na Grand Union, decidimos integrar tudo. Uh, e quando fizemos um, um bocadinho este, este merge, também me convidaram para não só ficar com a equipa da full Six como ficar com a equipa que já tinha na Grand Union e... e ficar entre aspas, a, a gerir esta esta equipa e a tentar encaminhar as coisas foi foi outro outro bichinho que ficou ali também com um bocadinho de medo porque eram eram cinco pessoas para ser para 15, uh, e portanto também outro outro desafio com outras com outras coisas para fazer mas mas sem dúvida incrível incrível uma equipa incrível numa empresa incrível portanto, tem corrido tem corrido muito bem um, e agora em, em parte com a, com, a, com a parte de inovação está a fazer mais ou menos um ano, que me fizeram também o convite de agregar a área de inovação, à área de gestão de o que é que, O que é que nós tentamos fazer na área de inovação? Tentamos ser um bocadinho disruptivos, tentamos trazer ideias, ideias novas para os nossos clientes comunicarem, portanto, a responsabilidade do Head of, of Innovation é um bocadinho estar, estar à frente e tentar apoiar a equipa e a empresa para, para ter essas ideias e saber como podê-las implementar, porque na verdade estamos a falar às vezes de coisas que que não existem ou que existem aplicadas a, outros, a, a outras formas, a outros mercados, a outras tecnologias e tentar fazer um merge para que isso possa ganhar uma, uma nova vida e trazer formas diferenciadas aos nossos clientes e depois às pessoas que utilizam, que utilizam seja uma plataforma, seja um, um UP de rua, seja uma, uma instalação, tanto é um bocadinho por aí uh, e portanto tar, dar esse apoio a, a todas as pessoas que, que, que na organização pensam ideias, pensam pensam formas diferentes de comunicar. Por outro lado, a área de front-end é uma área um bocadinho mais, digamos com um track mais, mais fechado em termos de, de responsabilidades, mas passa muito também por, por gerir, gerir, gerir os projetos dentro da equipa, saber identificar os perfis das pessoas certas para, para os projetos certos, estar obviamente a tentar acompanhar a tecnologia e acompanhar o processo de evolução tecnológica e saber o que é que podemos utilizar para, para os nossos projetos o que é que faz sentido, uh, portanto, desde fazer tudo isso, desde fazer planos de formação uh, e gerir tudo isto de uma forma que seja harmoniosa para toda a gente e que as pessoas consigam sentir-se apoiadas e que sempre, consigam sentir que também estão a evoluir e, e também que, que colaboram e, e dão as suas ideias para, para o dia a dia.